Olá, muito boa noite a todos. Gente, eu estou muito, muito feliz em poder fazer essa live hoje é, e comunicar né, que está chegando aí meu novo livro, Graça Transformadora, que está sendo publicado pela Editora Vida. Né, são 416 páginas de um tratado bíblico de soterologia, a expressão que a gente usa na teologia para falar da doutrina da salvação. Né, ou seja, nós apresentamos aí uma exposição ordenada, cronológica, uma construção progressiva, começando desde a criação do homem, né? Falando da queda, falando do período antes da lei, onde Paulo escrevendo aos Gálatas diz que Deus pré-anunciou o evangelho a Abraão, então seguimos né? falando a respeito das características da lei, o seu caráter profético, o seu caráter temporário, né? Tratamos... Uma, uma, uma construção que é um, uma verdadeira montagem de um quebra-cabeça doutrinário para só então, a partir do versículo 8, começarmos a falar de salvação e então discorremos sobre a graça e a atuação da graça, não apenas no momento da conversão, mas após a conversão na vida do crente. É, há três anos atrás, em 2018, quando lancei meu livro O Impacto da Santidade, eu disse na ocasião que aquela era a obra da minha vida. Né? mas nesse momento, três anos depois, eu acredito né, que esse livro, Graça Transformadora, ocupou esse lugar. Né? Nenhum outro material que eu escrevi eu dediquei tanto tempo estudando de uma forma assim, minuciosa, comprometida, é, é, o assunto e procurando expô-lo de uma forma muito didática. Acredito que esse livro será... É, é, de fato, algo enriquecedor para a vida de muitas pessoas. Então, hoje é a live de pré-lançamento, de pré-venda. Né? Por que usamos esse termo pré-venda, pré-lançamento? Porque o livro só começará a ser enviado e despachado no dia 24 de novembro. Então, é muito importante que você preste atenção nisso. Né? Tem gente que entra lá, faz a encomenda da pré-venda, no dia seguinte já está dizendo, cadê meu livro? Né? Mesmo se já estivesse disponível hoje, nós temos ainda um tempo de envio. Então, dia 24 não é o prazo que ele chega na sua casa, é o prazo que ele vai sair daqui de, de, de Curitiba. Né? Mas qual é a, a, a boa notícia de se ter uma pré-venda? É que todos aqueles que estão comprando, adquirindo antes, eles entram na frente, na fila. Né? Acredito que a procura por esse livro né, será, pelo menos para nós, como Ministério, algo é, é, histórico. Faz muito tempo que nós estamos anunciando, prometendo, então eu gostaria de pedir que, se possível, você fizesse, além daquele né, é, é, início costumeiro aqui das nossas lives, que a gente pede: olha, diz aí de onde você está nos acompanhando, cidade, estado ou país, ou compartilhe o um testemunho. Eu acho até interessante que alguns já estão adquirindo essa cultura nas lives, eu estava aqui aguardando o momento. Da Live começar enquanto assistir os nossos trailers, né? Eu brinco, chamando assim aqueles vídeos que passam antes, enquanto o pessoal está esperando o horário de começar, e muita gente já dando testemunhos a respeito de como Orvalho.com, esse Ministério de Ensino, né? os nossos materiais, seja por meio dos vídeos, as mensagens em áudio, a literatura, tem abençoado e enriquecido as suas vidas. Então você pode compartilhar isso também, mas eu gostaria de pedir que, se você puder agora, né, Envie esse link, eu não sei por qual das plataformas que nós estamos transmitindo, você está nos assistindo, mas compartilhe né, com o maior número de pessoas que você puder. A live permanece gravada depois, isso pode ser acessado depois, mas é, eu acredito que seria muito legal se as pessoas já pudessem ter acesso em primeira mão a isso que nós estamos falando e compartilhando. Então, de cara aqui, eu já quero dizer que pelo menos durante esse tempo de pré-venda, né, não sei se teremos condições de fazer depois, se tiver, a gente mantém isso, mas pelo menos durante esse tempo de pré-venda já é certo que nós vamos fazer o seguinte, para cada livro adquirido do Graça Transformadora, nosso ministério vai dar um outro livro deste de presente. Né? Falei antes, são 416 páginas de um ensino bíblico profundo. Né? Agora, além de dar um segundo livro, nós decidimos também, e ao que a gente já tem feito com as nossas publicações há um tempo, é que todo livro vem acompanhado de um curso online. Então eu peguei os 20 capítulos, são a construção progressiva do raciocínio, e nós gravamos também 20 aulas, né, que tanto pode ser uma preparação. Tem, tem gente que pergunta, pastor, eu devo assistir o vídeo antes ou depois da leitura? Né? Eu digo, olha, cada um faz como quer, tem gente que prefere só ler e não quer ver os vídeos, tem gente que prefere assistir o vídeo e não faz tanta questão de ler o material todo, tem gente que prefere que o vídeo seja uma preparação e o livro depois... Né? porque as aulas elas são um conteúdo um pouco resumido. Eu diria que as aulas elas apresentam de 60% a 70%, mais ou menos, do conteúdo de cada capítulo, porque nós não queríamos aulas longas. Então, para alguns, o vídeo é uma preparação. Outros preferem ler o material detalhado e ter a recapitulação depois. Bom, além dos dois livros e do curso que vem acompanhado em cada um dos livros, nós também estaremos presenteando todas as pessoas que adquirirem o livro é, durante esse tempo de lançamento. É, com esse material aqui, de dentro para fora. Um livro escrito pelo meu amigo Drummond Lacerda e sua esposa Raquel. Né? O Drummond ele partiu para o senhor há pouco tempo e deixou um legado fantástico, incrível de ensino. Era um dos ensinadores assim, que eu carregava uma admiração, um respeito enorme. Todos os meus últimos livros, nos últimos anos, eu não publicava nada né? sem trocar figurinhas, com o Drummond, sem que ele lesse, sem que ele opinasse, sem que ele me ajudasse. Desde o momento que o Drew e a Raquel publicaram esse livro, algo que Deus colocou no meu coração e eu prometi para ele, né, foi que quando eu publicasse o um material da Graça Transformadora, eu ia promover esse material para abençoar as pessoas. Então, o que, que nós estamos oferecendo? Três livros, dois Graça Transformadora e um de dentro para fora, além do curso, obviamente, um curso para cada livro adquirido, então, é, é, nós temos voucher para duas pessoas, pelo menos, podendo fazer o curso, tudo isso pelo preço de um único livro, né? e já não bastasse a forma de trabalharmos procurando é, é, facilitar aí o acesso, a aquisição das pessoas, porque a gente já vinha parcelando isso em até 10 vezes sem juros, né? acredito que já deva, está ativo hoje o parcelamento em 12 vezes. Então, é, a nossa intenção é que você, por um valor muito pequeno ao mês, possa receber esse material. Pastor, qual a razão de receber um outro livro igual o que eu já estou comprando? Né? Alguém disse, bom, se eu me dá um segundo livro diferente, ótimo, eu me sinto no lucro. Mas é, alguns já disseram, por que, que eu vou querer outro livro igual? Porque nós queremos multiplicar o alcance desse ensino. Então, nós queremos que você, ao receber esse livro, né, aproveite aí o fim do ano que está chegando e presenteie alguém. Ore e pense né, em alguém que possa fazer bom uso, porque é, é, nós temos clamado a Deus que essa mensagem se espalhe. Então, já comecei é, é, apresentando qual é a ideia, o propósito dessa, dessa live. É, eu não sei se nós vamos conseguir, no ritmo corrido de fim de ano, manter as lives de forma regular só nas quintas-feiras. É possível que a gente faça aí alguns ajustes, mas nós vamos estar falando bastante daqui até o fim do ano a respeito desse assunto tão rico, tão profundo, tão importante, que é a graça. Né? Então, fica aqui o meu encorajamento para que você aproveite esse momento né, de pré-venda. É só você acessar aí o link barra live luciano e você vai ter acesso ao combo dos três livros, né, mais os dois vouchers do, do, do, do curso, pelo preço de um, um livro só. Okay? Então, eu gostaria de falar um pouco a respeito do assunto nós recebemos perguntas de muita gente através de vários canais que nós disponibilizamos e algumas perguntas elas não estão relacionadas com o assunto que nós estamos abordando. Então, é, é, talvez a gente não mexa nelas agora, mas muitas vezes essas perguntas nos ajudam a pensar e programar de forma antecipada assuntos importantes. Alguns deles, mesmo estando relacionados com é, o livro em si, eu achei... É, é, é curioso, como por exemplo, aqui é Luan Bernardinelli. Me perguntou qual idade você tinha quando escreveu o seu primeiro livro e qual livro foi. Bom, durante muitas vezes em público, eu dizia às, às pessoas que escrevi o meu primeiro livro em 1997 que era um conhecimento revelado, né? Eu estava com 24 anos de, de, de idade, na ocasião, mas a minha esposa ela me corrigiu ultimamente ela falou, não, quando você ainda era solteiro, antes de nos casarmos, você já tinha escrito o Falar em Línguas. É que na época, né, o que hoje é o livro do Falar em Línguas, com quase 200 páginas, eu publiquei ele como uma postilinha de 50 páginas. Né? O material ele só foi desenvolvido depois. Eu lembro que saiu uma versão com grampo. Então, durante muito tempo, eu dizia para a turma, não, aquilo não era livro, era uma postila, tu dizer, aquilo era livro, foi escrito como livro, conteúdo de livro, era versão resumida, depois o senhor ampliou. Né? Então, se a gente for considerar isso que minha esposa cobrou e pensando bem, eu estou começando né, a achar que ela tem razão. Então, na ocasião, é, eu me lembro que eu publiquei esse livro em 1993. Então, eu estava com 20 anos de idade na ocasião. Né? Então, fica aí a resposta à uma pergunta que foi é, direcionada falando aí é, a respeito de uma, de uma curiosidade. Muitas das perguntas que estão sendo feitas a respeito da graça, é, eu vou encaixá-las de uma forma progressiva na construção que a gente fará. Né? Como eu disse, foram 20 capítulos, 416 páginas para tratar do assunto, e muitas vezes, para mim, é difícil mexer num assunto isolado do contexto e daquilo que eu quero construir. Então, vou pedir a vocês a paciência, vou pedir para vocês estarem ligados para poder é, é, acompanhar. Então, por exemplo, é, Amanda Brito pergunta como viver a graça sem ultrapassar o liberalismo que se prega hoje? Ao que nós vamos abordar em algum momento nas lives é que existe dois extremos quando se falamos a respeito da graça. Um é o liberalismo. Judas, capítulo 1, verso 4, diz que estão transformando a graça de nosso Senhor em libertinagem mas o outro é o legalismo. Né? Então, são dois extremos, ambos são prejudiciais, e nós vamos, né, em algum momento, procurar trazer essa abordagem. Agora, a pergunta que encaixa muito com o Tom, que eu quero já dar nessa primeira live, foi feita pela Daniele Dias. Como entender a graça de Deus e saber se ela está sobre a minha vida? Né? Outras pessoas, é, é, como... O, o, o Herbert pergunta: o que é a graça? Essa questão de como entender ou de entender a graça de Deus, para mim é uma chave e é um ponto de partida. Então, eu gostaria de começar lendo uma porção do livro de Colossenses, no capítulo 1, eu vou ler do versículo é, 5 até o versículo 8 de Colossenses 1, que diz assim: por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, como também todo mundo está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade. Segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conserve e, quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Bom, nessa palavra. O apóstolo Paulo primeiro fala da esperança que nos está reservada nos céus. Obviamente, o assunto que está sendo tratado aqui é salvação. Ele diz, da qual antes ouvistes? vocês ouviram a esperança, o anúncio da salvação, pela palavra da verdade, do evangelho que chegou até vocês. Depois de definir que essa salvação é comunicada pela pregação do evangelho, ele diz assim, como também em todo mundo está crescendo e frutificando. Então, qual é o propósito do evangelho? é que ele cresça, é que ele frutifique. E o crescimento do evangelho não tem a ver apenas com quanta gente ouviu o evangelho, mas quantos foram alcançados por ele e se permitiram, de fato, ser mudados e transformados pelo evangelho. Mas depois que Paulo aborda isso, ele diz assim, tal acontece entre vós, ou seja, o padrão do que Deus está fazendo em toda a terra está acontecendo com vocês. Nós também podemos inverter né? a lógica, e ela permanece verdadeira. O que está acontecendo com vocês é um padrão que se repete no mundo todo. E depois de dizer isso, ele diz, desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus, na verdade. Basicamente, o que Paulo está dizendo é que, para que o Evangelho cresça, frutifique na vida de alguém, então, por exemplo, a palavra de Deus diz em Atos 19, que em Éfeso a palavra do Senhor crescia e prosperava. Não é que a palavra do Senhor crescia em tamanho, mas o lugar que ela ocupava no coração das pessoas aumentava. Né? Ela ganhava terreno, ela estabelecia conquistas, ela prosperava porque cumpria o seu propósito. Então, para que a palavra de Deus possa, de fato, produzir fruto e crescer, qual é o requisito? Ele diz, desde o dia em que vocês ouviram e entenderam a graça de Deus, na verdade. Então, a graça ela precisa ser ouvida para que ela seja ouvida, como Paulo diz em Romanos 10, como virão, senão há quem pregue. Então, ela precisa ser pregada. Mas ela precisa ser pregada de forma correta. E ser pregada de forma correta envolve apenas uma didática que permita que as pessoas entendam, mas exige também que haja fidelidade ao conteúdo da revelação bíblica. Então, ele diz, desde o dia em que vocês ouviram e entenderam a graça de Deus na verdade, passou a ver frutificação entre vocês. Isso me faz entender que quando falamos a respeito da graça, nós estamos nos referindo a uma chave, algo que é poderoso na vida do cristão. Mas para que cresça e produza fruto, né, o evangelho que apresenta a graça de Deus precisa, de fato, cumprir o seu papel, que é qual levar as pessoas a não só ouvirem, mas entenderem a graça, ou seja, o entendimento correto da graça. É uma chave de frutificação para que o evangelho, de fato, cresça e prospere na nossa vida, como tem acontecido em muitos lugares no mundo. Né? É evidente que nem toda pessoa dá a mesma resposta a Deus. Por exemplo, na parábola do semeador, nós vemos uma semente cair cai à beira do caminho, ela não produz fruto. Depois nós vemos uma cair em solo rochoso, produz um fruto temporário, outra que cai entre espinhos, o fruto também é temporário, depois é comprometido, mas uma caiu em terra boa e produziu né, muito fruto. Muitas vezes nós podemos apenas pensar que as pessoas são esses tipos de solo, que cada um já vem pré-determinado para reagir de uma forma. Mas o ensino de Jesus, em Mateus, no capítulo 13, mostra que a ação da palavra, o poder dela frutificar ou não, tem muito a ver com a forma como a pessoa ouve. Por exemplo, a semente que caiu em solo, é, é, a, a beira do caminho, que é aquele solo pisado, a Bíblia diz são aqueles que ouvem e não entendem. Mas a semente caiu em solo né, frutífero, aquela que deu muito fruto, Jesus diz são aqueles que ouvem e entendem. Ou seja, o entendimento daquilo que é comunicado é uma chave para a frutificação. Então, a graça de Deus precisa ser entendida. Eu sei quando falamos a respeito do Brasil, o que é diferente em, em, em outros países, porque em cada lugar depende muito de toda a cultura, as pessoas, às vezes, não têm a empolgação de pegar um livro de 400 e tantas páginas para ler. Né? Muita gente quer o assunto né, já o, o, o mais resumido possível. Essa não é a minha intenção. Justamente pela falta de informação, nós temos tido muito desencontro. Muita gente que não está entendendo a graça de Deus. Para que a graça de Deus seja entendida, ela tem que ser pregada, mas não é pregada de qualquer forma. Olha o que Paulo diz, no versículo 7, ele diz, segundo vocês foram instruídos por Epáfras, fiel ministro de Cristo. Ou seja, para que a graça seja entendida, o que nós precisamos é de uma instrução que venha de ministros fiéis, de gente que não muda o conteúdo, que não ajusta, que não adapta, de gente que, ainda que bem-intencionado, né, possa não necessariamente estar enxergando só parte do quadro. Porque, mesmo que bem intencionado, alguém pode não ser um fiel ministro de Cristo porque não vai estar pregando toda a verdade. Então, com muito temor diante de Deus, depois de muitos anos, né, a vida inteira eu tenho estudado esse assunto a doutrina de salvação, da soterologia, mas é, nos últimos cinco anos, eu me dediquei de uma forma especial a preparar esse material. Né? Já Há três anos atrás, havia publicado o Impacto da Santidade, focando especificamente a parte da santificação na vida cristã. Mas a ideia agora é apresentar uma visão abrangente, bem construída do evangelho de Jesus. E a minha intenção nessas lives não é apenas te convencer a adquirir o livro, porque o nosso propósito não é comercial. Eu preciso te convencer e te inspirar a adquirir o livro para lê-lo, para que você de fato diga, eu preciso entender a graça de Deus. Né? E esse é meu papel aqui. Ao viabilizar, além da leitura, um curso com a mesma construção, nós queremos ou dar duas ferramentas para fortalecer o mesmo ensino na vida das mesmas pessoas ou dar duas opções, né? O que, de fato, eu quero é que você possa ser abençoado com o conteúdo. É lógico que, por exemplo, para os nossos assinantes, o curso já está disponível. Você, que é um assinante da nossa escola, você já pode entrar lá, o curso já está disponível dentro do pacote, né? Daquele valor pequenininho que você paga por mês para ter acesso a todos os meus cursos. Mas... Algo que eu gostaria também de deixar claro aqui né, é que para aqueles que eles não são assinantes, o custo está sendo é, é, já vendido. Então, por exemplo, tem gente que mora em outro país e diz, pastor, é, é, provavelmente eu não consiga ter acesso depressa a esse material. Nós temos um banner no início do, do, do, do site lá, é, intitulado Compra Internacional. Então, para aqueles de vocês que estão fora, você pode fazer contato e ver se o seu país está dentro dessa área. A gente está é, é, é, fazendo uma parceria. Né? Existe um, um grupo nos ajudando, mas a entrega é limitada a alguns países da cobertura. Então, você pode fazer isso. Mas, se você percebe que não vai ter acesso ao material impresso, o né? pastor ainda não está disponível é, o, o e-book, eu não vou ter acesso ao material impresso, você pode comprar o curso. Né? o curso ele pode ser adquirido o fato de que a gente está dando de presente para quem adquira o livro não significa que você não possa adquirir só o curso depois tá? então fica aí o encorajamento deixa me voltar a falar aqui a respeito dessa questão de ouvir e entender a graça né? a expressão usada por Paulo traduzida como desde o dia em que ouvistes e entendestes. a expressão no original grego traduzia como entendestes é epiginosco e ela significa tornar-se completamente conhecido. Né? Normalmente, essa, essa palavra, por exemplo, é, é, gnosco, gnose, que é conhecimento, todas essas expressões falam muito mais só do conhecimento. Agora, a construção dessa palavra fala de tornar-se completamente conhecido, de saber totalmente, de conhecer exatamente ou conhecer bem. Então não estamos apenas percebendo que Paulo falou de um conhecimento qualquer, superficial, né? Mas ele está falando de um conhecimento acurado, de um conhecimento profundo, de um conhecimento detalhado, de um conhecimento completo. E se para que a graça, pra, perdão, se para que o evangelho de Deus produza fruto, a graça precisa ser entendida de forma completa. Eu não posso simplesmente apresentar aqui uma versão sub-12 dos nossos vídeos do assunto, eu não posso apenas pregar uma hora a respeito do assunto, né? Como eu disse, só o nosso curso para apresentar um panorama e um resumo, nós temos mais de 10 horas de ensino em 20 aulas, né? Então, qual é a minha preocupação nesse momento? É oferecer alimento para quem está com fome, para quem está de fato desejoso né, dizer, não, eu quero crescer. E tem mais. Eu sei que tem assuntos, por exemplo, eu gostaria de falar de alguns assuntos que nós abordamos é, aqui nesse livro, porque eu, particularmente, uma das primeiras coisas que eu gosto de fazer antes de decidir ler ou mesmo comprar um livro é dar uma olhada no índice. Eu quero ver quais assuntos estão sendo tratados, quais a, é, é, é, qual a construção, quais são os passos na construção daquele raciocínio. Então, por exemplo, o primeiro capítulo do livro, eu falo só sobre essa questão do entendimento correto que eu estou tentando resumir aqui. O quão importante é entender a graça de Deus. Não só a graça de Deus. Nas últimas lives, a gente vem falando bastante aí sobre macrovisão, a importância de enxergar o todo, de compreender o todo. Por exemplo, no capítulo 2, a gente trata só do período antes da lei. Né? As revelações de Deus, ou como... Paulo, escrevendo aos Gálatas, falou que Deus pré-anunciou o evangelho a Abraão quando disse, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Nós precisamos entender que desde a queda, né, todo o período antes da lei, Cristo já estava sendo anunciado, ele já tinha sido provisionado por Deus. A Bíblia diz que ele é o cordeiro conhecido antes da fundação do mundo. Jesus diz em João 5,39, examinais as escrituras, e são elas que testificam a respeito de mim não é apenas aquilo que estava na lei, que apontava como sombra e figura para Cristo, né? aquilo que não envolvia os mandamentos da lei, ou que era o relato feito por Moisés, já como livro de Gênesis, mas antes da lei ser comunicada, referindo-se a esse período, tudo já apontava e convergia para Cristo, e nós precisamos entender essa construção. Né, ao que Deus intencionalmente planejou, executou e depois nos revelou nas Escrituras. A partir do capítulo 3, eu começo a discorrer sobre a lei. Né? Por exemplo, no verso 3, eu falo tanto do prazo de validade como do propósito da lei. A Bíblia diz em Gálatas que a lei serviu como um aio para nos conduzir a Cristo. São verdades que precisam ser entendidas. Né? No capítulo 4, por exemplo, eu faço uma relação entre salvação e a lei. Como fica a questão dos santos do Velho Testamento? Que havia salvação para essas pessoas, nós não, não temos a menor dúvida. Jesus disse, muitos irão do Oriente e do Ocidente sentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaac e Jacó. Ele está dizendo, os patriarcas estarão lá no reino. Mas como se dava essa dinâmica? Né? Se por um lado nós vemos Jesus dizendo àquele jovem rico que pergunta, senhor, o que deve fazer para herdar a vida eterna? Jesus diz para ele, guarda os mandamentos. Por outro lado, nós vemos o próprio apóstolo Paulo escrevendo que ninguém pode ser justificado pela lei. Então, como conciliar a declaração de Jesus com a declaração de Paulo? Se nós não tivermos o entendimento correto, nós vamos ter aparentes contradições. No capítulo 5, eu falo do caráter profético da lei. Né? Tudo convergendo e apontando para Cristo e a obra de Cristo. No capítulo 6, nós falamos de um outro assunto importante, esse é tema para outra live, mudança de lei. Né? Eu tenho visto muita gente equivocada De achar que, porque a Bíblia diz que a lei foi dada Por intermédio de Moisés A graça veio por Jesus, que isso significa que não há mais lei né? Romanos 10, 4, por exemplo, diz O fim da lei é Cristo E alguns quase começam a acreditar Que não existe mais nenhum tipo de lei E isso não é verdade né? Ele está falando de uma lei específica que se finda Mas Hebreus, capítulo 7, versículo 12 Diz que onde há mudança de sacerdócio Há mudança de lei entender o que, que significa a mudança de lei. né? Como por exemplo Jesus dizendo, ouviste o vício que foi dito aos antigos, lei de Moisés. Mas ele dizendo, eu porém vos digo, nos faz compreender que o propósito de Deus não mudou com a mudança de aliança em relação à necessidade que o homem viva em obediência. Depois de falar isso tudo, capítulo 7 nós tratamos da imutabilidade de Deus. Tem gente tratando da mudança da antiga para a nova aliança como se Deus mudou. Né? Eu vejo alguns pregadores falando de graça e parece que o Deus do Velho Testamento era mal-humorado, rabugento, né? e que no Novo Testamento ele converteu, agora ele apareceu como amor, como um Deus bondoso, mas que no Velho Testamento ele não era assim, ele era sanguinário, cruel, e nós precisamos corrigir esse erro gravíssimo, porque Malaquias 3,6, Deus diz, eu o Senhor não mudo. Em Tiago 1, 17, a Bíblia diz, nele não há mudança nem sombra de variação um dos primeiros atributos de Deus que precisam ser compreendidos quando estudamos o caráter, a pessoa, os atributos de Deus, é a sua imutabilidade. É só depois dessa construção dos sete capítulos que no oitavo eu vou falar da justificação pela fé, né? ou seja, a justificação que enfim chegou. Depois nós vamos tratar o pós-conversão, que vem depois da justificação e... A partir disso, que então no capítulo 10 nós vamos tratar de obediência. No 11, a graça, falando, né, é, é, a graça se mostrando uma força capacitadora para a obediência. Vamos tratar de questões como a graça é resistível ou irresistível no capítulo 12. Né? No 13, vamos tratar se existe ou não existe interação humana com a graça divina. capítulo 14, eu falo de liberdade responsável. No 15, nós temos um panorama da obra da santificação para entender né, a ação da graça. No capítulo 16, né, mesmo que você não vá memorizar tudo que eu estou falando, eu quero que você entenda os assuntos serão aqui cobertos. Eu falo a respeito de esforço e dedicação. Isso contradiz a graça de Deus? Né? Dallas Willard costumava dizer que graça... É ausência de mérito, não de esforço ou de dedicação. Né? Falamos a respeito de boas obras, falamos no capítulo 18 a respeito de galardão, falamos no capítulo 19 sobre disciplina e juízo, como olhar isso pela lente da graça, para só então no capítulo 20 mexer no perigo dos extremos, que eu falei antes de dois extremos. Né? Legalismo de um lado, liberalismo de outro. Então nós temos o que seria quase um vigésimo primeiro capítulo, mas nós colocamos apenas como um apêndice... Né, que diz respeito à necessidade de uma macrovisão. Então, a gente arremata depois com conteúdo adicional. Todos os capítulos do livro, como é um conteúdo muito denso, muita informação, a gente termina com uma recapitulação dos pontos mais importantes e também com questionamentos que possam te ajudar, né, de fato, a pensar e avaliar aquilo tudo que você ouviu. Ou seja, não é uma leitura para entretenimento, não é um material como quando você pega uma, uma, uma história interessante, uma biografia estimulante, encorajadora, não. É um material de estudo. Né? A ideia e a proposta é te levar a compreender, de fato, o que é que as escrituras dizem sobre esse assunto tão, tão importante. Então, eu quero, de fato, é, é, aproveitar esse momento e encorajar você né, a reconhecer a importância de não só ouvir mas entender a graça de Deus. Entender, né, trabalhando essa perspectiva aqui, tornar-se completamente conhecido, saber totalmente, né, conhecer exatamente ou conhecer bem. Então, para que a gente conheça dessa forma, o que nós precisamos é que ministros fiéis de Cristo, comprometidos com a palavra, apresentem uma visão completa e não uma visão parcial. Muitas pessoas que apresentam uma visão parcial, elas não estão necessariamente conscientemente, agindo como quem pensa, eu quero ser parcial. Muitas vezes estão apresentando a visão parcial porque é apenas aquilo que enxergaram, não enxergaram o todo. Mas a ideia foi que a gente pudesse, de fato, trazer aí debaixo do temor do senhor com um, uma consciência enorme de responsabilidade. Tiago diz, nós mestres sabemos que receberemos mais duro juízo. Nós não podemos brincar de ensinar a palavra de Deus. Né? cada um de nós que ensina a palavra vai responder diante de Deus por tudo aquilo que tem ensinado né? porque se apontamos um caminho errado podemos fazer as pessoas andarem fora daquilo que Deus tem não necessariamente numa quebra de mandamento mas muitas vezes não vivendo a plenitude daquilo que Deus disponibiliza então a ideia por meio desse material é promover esse entendimento que é uma chave para frutificação eu percebo que muitas pessoas elas sequer conseguem acreditar para uma vida de santidade, porque elas nem entendem o que Deus fez, não entendem o que Deus disponibilizou. A falta desse entendimento as mantém debaixo de um raciocínio né, que as prende, que as escraviza. A falta de compreensão, de luz da palavra de Deus, não gera fé, a fé necessária para que eles possam romper espiritualmente. Então, é uma frase que eu sempre repito né, nos, nos meus ensinos, que um entendimento errado te leva a uma fé errada e uma fé errada vai te levar para o lugar ou para o resultado errado. Mas, por outro lado, um entendimento correto te leva a uma fé correta, e essa, por sua vez, te leva para o um lugar ou para os resultados corretos. E a minha oração, né, durante esses anos de preparação desse material, seja o tempo estudando, escrevendo, reescrevendo, né, alguém me perguntou há mais de um ano atrás, pastor, o livro não está pronto, eu falei, está pronto, mas não está pronto. Eu falou, como assim? Eu falei, eu acho que não tenho mais nada para escrever, mas, ainda assim, eu quero revisar muito o material, eu quero pensar, eu quero ouvir outras pessoas, amigos que estão avaliando é, é, é, o material, gente que tem compromisso com Deus, seriedade na palavra, né? E, sabe, é, é, é, é algo que, de fato me fez demorar, porque eu não queria simplesmente aproveitar a onda, o momento, muita gente, pastor, nós estamos precisando disso, eu digo, a é verdade, vocês estão precisando disso, mas não é só vocês, as próximas gerações, né, então eu disse para muita gente, eu não vou fazer isso correndo apenas porque existe interesse, e graças a Deus existe interesse, né? existe interesse no assunto, porque muitos começaram a ouvir uma mensagem que diz, ela parece que não fecha. Né? alguns começam a dizer não, estou sendo libertado do legalismo por uma revelação e daqui a pouco você vê que o cara saiu de um extremo para o outro, que é o liberalismo como a gente também vê o contrário gente que diz, não, descobri que não era isso que com Deus é sério mas ele começa a sair do extremo do legalismo é, do liberalismo para o legalismo não é nem uma vala de um lado da estrada e nem da outra nós precisamos andar no prumo então a minha oração é que esse material de fato possa ajudar e abençoar cada um de vocês. Então, como fazer? Né? Você pode entrar aí no loja.orvalho.com liveluciano né? Esse combo está sendo disponibilizado. Essa já é a capa oficial. Pastor, o livro já está pronto? Não, não está, não. Nós colocamos só a capa em cima de um outro que tem exatamente a mesma quantidade de páginas para poder mostrar e simular o que é, né? como que será o livro, qual é, é, é o tamanho, qual o formato, né? Formato é 16 por 23, tem muito conteúdo aqui, mas esse material só fica pronto e só começa a ser enviado, vamos dizer é, melhor assim, a partir do dia 24 de novembro. Então, por favor, gente, preste atenção nisso. Né? Eu sei que a ansiedade de alguns ela, ela expressa uma coisa boa, que é o anseio do aprendizado. Mas, de repente, começa a encher a caixa de e-mail do Ministério para estar me perguntando: cadê meu livro? Né? Os livros não saem antes do dia 24, e dependendo do estado onde você mora, nós podemos ter aí de uma a duas semanas. Tem lugares é, é, é, do Brasil, lembrando que nós estamos no sul, que isso pode chegar em até 20 dias. Então, depende muito o formato né, de, de entrega que você mesmo vai escolher em relação à compra, mas só preste atenção em relação à questão do prazo. Agora, lembrando, durante essa fase de pré-venda. Quem adquirir o livro vai ganhar um segundo livro de presente, né? dois livros iguais, porque nós queremos que você compartilhe essa mesma mensagem com outra pessoa. Se você tem condições né? e puder comprar mais de um, se você comprar dois combos, vai receber quatro livros. Se comprar três combos, vai receber seis livros desses. Né? É, é, de acordo com a quantidade de combos, esse livro vem dobrado. E para cada combo, nós vamos acrescentar um livro de dentro para fora. Nesse material do De Dentro para Fora, né, Drummond e a Raquel, eles conseguiram trabalhar três sessões ou três partes. Na primeira, ele fala muito sobre Novo Nascimento, que nos leva a experimentar a habitação e a presença do Espírito Santo em nós. E o Novo Nascimento é apresentado aqui não como mensagem de salvação, mas sim como um esclarecimento para aqueles que já tiveram a experiência. Na segunda parte do livro, ele fala sobre a direção do Espírito Santo principalmente por meio do testemunho interior. Um recurso fantástico para a sua vida cristã. Mas a terceira parte, a terceira sessão do livro, foi a que, de fato, mais me empolgou, né? porque, somado a tudo aquilo que já apresenta, ela ganhou ainda um caráter especial, é onde eles tratam a respeito do fruto do Espírito. Né? Nós temos levantado essa bandeira de uma vida de santidade, de uma vida comprometida com Deus, e creio que esses recursos são de fato, importantes. Agora, podemos entregar aí os três livros, é, é, é mais o curso, pelo preço de um material, porque não trabalhamos né, de forma com a perspectiva e a visão comercial. Isso não significa que as livrarias que servem você estejam agindo de forma errada. Né? eles estão trabalhando e fazendo a parte deles, tem funcionário, paga imposto, paga aluguel, eles precisam da margem, provavelmente não tem condições de fazer uma coisa assim que a gente no ministério tem, e eles devem ser prestigiados. Né? Às vezes, quando eu falo dessa forma de trabalhar, eu vejo que alguns ficam contrários a quem não trabalha dessa forma. Né? Eu, por exemplo, não tenho ganho pessoal com a venda dos meus livros. E eu já vi gente dizendo, está certo que o outro lá que está ganhando está errado. Não, não está não. A Bíblia diz que o trabalhador é digno do seu salário. Né? eu não tenho porque Deus pessoalmente me pediu que eu abrisse mão né? e penso numa semeadura que tem trazido colheita de bênção sobre minha vida, sobre minha casa, eu não tenho de fato nenhum problema com isso mas eu acho sempre importante né, tocar no assunto aqui para que não haja é, é, de fato essas comparações então é, enquanto a gente tiver estoque nesse início nós vamos manter essa venda dobrada a gente não sabe quanto tempo dura. Então, você que está participando da live de pré-venda, está tendo acesso a isso, pode, de fato, correr, sair na frente e garantir né, o seu. E eu quero, de fato, te encorajar. Eu, particularmente, não gosto muito é, de falar a respeito de preços, mas se você fosse adquirir dois exemplares desse livro, que é lançamento, sai por preço de capa. Né? O terceiro livro que estamos dando, mais o curso, isso tudo sairia pelo valor de R$ 174,00, os quatro materiais, sem contar que, na verdade, existe, o custo também vem dobrado, isso poderia é, é, aumentar. Mas nós estamos vendendo pelo preço de capa do livro, que é R$ 54,90. Então, você pode parcelar isso em até 12 vezes sem juros. Né? Outro dia alguém falou, pastor, o senhor recomenda? Eu digo, depende. Né? Se eu tenho condições, recursos, eu prefiro comprar sempre à vista e não ter nenhum tipo de parcela. Muitas vezes eu quero fazer um investimento no momento que eu preciso de uma compra programada e eu parcelo. Então, a escolha é de cada um. Né? Agora, se você tem condições né, de encarar é, é, é, mais do que a aquisição de um único combo, e abençoar mais pessoas, em especial, né? eu pediria que você possa presentear seu pastor, seu líder, essas pessoas estão comprometidas em proclamar a mensagem do evangelho como fiéis ministros de Cristo. Seria muito interessante que você, de fato, pudesse abençoá-los com essa ferramenta, com esse recurso. Então, fica aí meu encorajamento. Deixa eu ver algumas perguntas mais. O homem tem livre-arbítrio de escolher ou não receber a graça de Deus para a salvação? Respondo no livro. Talvez mexa nesse assunto em alguma live, mas agora, é, é, honestamente, não dá tempo para mexer nisso. É, a Tatiana Nascimento fez uma pergunta. Quando estará disponível para adquirir o livro? Né? Na verdade, a aquisição já pode ser feita. É só o envio que começa a partir do dia é, 24 de novembro. Uh, deixa eu ver as perguntas aqui Gente, tem muita pergunta boa, mas Eu quero focar um pouco mais Naquilo que está relacionado ao assunto O Marlon Vargas pergunta aqui A pré-venda do livro somente? Né? É, ou apenas o combo. Na verdade, a pré-venda de um livro te permite que o combo todo é, é, é, possa ser recebido. Okay? Então, você vai entrar, vai comprar um livro. É o preço de um livro. Nós estamos dando outros dois livros né? e os cursos. Mas aquisição, é, você faz apenas... A gente está chamando de compra as pessoas sabendo que estão ganhando muito mais do que apenas o um livro. Ah... Uh... O Henrique Guimarães Costa fez uma pergunta. Alguns recebem mais graça do que outros? É, eu diria que algumas coisas que Deus nos dá, Ele nos dá uma medida, mas essa medida a gente pode aumentar. Por exemplo, a Bíblia disse que Deus repartiu uma medida de fé com cada um de nós. Mas a Bíblia fala a respeito de fé grande, de fé pequena, e fala da nossa fé crescer, a nossa responsabilidade fazer crescer. A Bíblia disse que nós devemos crescer, né? É, é, é, tanto no conhecimento como na graça de Deus Paulo diz a Timóteo fortifica-te na graça então alguém pode avançar e experimentar mais graça sim, tratamos a respeito desse assunto no livro o Carl... Danz pergunta, como foi trabalhar nesse novo projeto? Gente, foi empolgante demais, a ponto de eu estar aqui dizendo que essa é a obra da minha vida. Nenhum outro livro né, que eu escrevi, eu produzi, me consumiu, eu não vou dizer me consumiu tanto tempo, né, me deu essa alegria de estudar de uma forma tão incansável, dedicada, de pensar, de orar a respeito do assunto, de discutir com outras pessoas, é, de fato... É, é, é, tem sido muito especial trabalhar nesse projeto. Uh, ele também perguntou, por que a graça de Deus é tão distorcida em nossa geração, acredito que por falta de entendimento. E, e gente, isso não é de hoje. né? O que algumas pessoas hoje estão apresentando como se fosse assim uma, uma revelação extraordinária, é só você estudar um pouco a história da igreja e ver que são as mesmas velhas heresias de sempre que voltam mascaradas em nome de revelação. né? Coisas que há muito tempo... É, é, é, já foram abordadas por gente que não enxergou o quadro com, completo. Ah, alguém citou a frase do Dallas Willard aqui, graça não é o contrário de esforço, mas sim de mérito. Como funciona isso? Ah, quando falamos a respeito da graça de Deus, nós precisamos separar dois momentos distintos. Um é o momento da conversão o outro é depois da conversão. Então, por exemplo, não existe nenhum esforço para a conversão que é, é, é, determine nenhum tipo de merecimento. Então, quando nós falamos de esforço, ele nunca está relacionado com mérito. Né? O esforço, por exemplo, para quem já se converteu, é no sentido de que ele trabalha a Deus, é, é, sirva mais a Deus, faça mais para o reino de Deus, é que ele dedique, é que ele dê o melhor de si, é muito mais uma resposta ao Deus que alcançou com favor e merecido do que uma tentativa de merecimento. É difícil resumir em tão poucas palavras, mas nós vamos falar mais sobre isso em outras lives e tratamos também é, a respeito do assunto. A Carmen Calazans fez uma pergunta importante, esse assunto de outra live, mas eu vou adiantar aqui. O que mudou quando trocou a lei pela graça? Isso é uma pergunta importantíssima. Porque tem muita gente, como eu disse, que parece sugerir que quem mudou foi Deus. Né? Que Deus antes era ruim, ficou bom. E nós já mostramos que não foi isso que mudou. Então, o que é que mudou? Alguns dizem, não, é que antes tinha a lei, agora não tem mais. Errado. A gente viu né, que quando o sacerdócio levítico da Velha Aliança foi substituído pelo sacerdócio de Cristo, segundo a ordem de Melquisedeque, da Nova Aliança, a Bíblia diz que houve mudança de lei. Então, tinha lei antes, continua tendo lei agora. Jesus disse, vocês vão fazer discípulos das nações. Ele está falando de gentios que se converteriam, não dos judeus, debaixo da lei. E diz, e vocês vão batizá-los em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensiná-los a guardar tudo o que eu vos tenho ordenado. A vida cristã é baseada em obediência, mesmo aquilo que Paulo chama da fé. Romanos capítulo 1 começa falando da obediência da fé. E Romanos 16... Então, tanto na abertura do primeiro capítulo como no encerramento do último capítulo, Paulo fala de novo da obediência da fé. A carta de Paulo aos Romanos é um dos maiores tratados de fé, graça e justificação e a obediência está bem inclusa ali. Então, havia obediência antes, continua havendo obediência depois. A grande mudança é que antes da manifestação plena da graça, o homem não tinha condições, por natureza, de viver a obediência. E na nova aliança, ele é empoderado, ele é capacitado pela graça de Deus e pela mudança de natureza a, de fato, poder viver e praticar a obediência. É por isso que o título do livro é Graça Transformadora. Né? A graça não veio trazer só perdão para pecados cometidos, ela vem nos empoderar para vencer é, o pecado. Então, é, acredito eu não vou conseguir mexer em muitas respostas, em muitas perguntas deixe-me ver aqueles que estão clicando e fazendo perguntas agora a Paula Carvalho pergunta, teremos o seminário em Floripa, se depender de mim sim, estamos orando e trabalhando para que a partir de 2022, algumas edições já começarão a acontecer nesse finalzinho de ano mas a maioria delas vão acontecer em 2022, eu devo dar um giro pelo Brasil falando mais a respeito do assunto e divulgando o livro, algo talvez muito parecido com o que eu fiz em 2019, com o seminário O Impacto da Santidade, né? naquela ocasião a gente falar por três horas numa noite, provavelmente né, o que a gente vai tentar fazer é falar de uma hora e meia a duas né, trazendo um panorama a respeito da graça para encorajar as pessoas a, de fato, se dedicarem ao estudo aí do livro. Ah, nós temos aqui outra pergunta, o João Henrique. A graça se limita apenas a perdão de pecados? Já respondi isso antes. Ou existe uma capacitação divina? Né? Ela não se limita a perdoar pecados, ela nos capacita a não precisar pecar. Né? Não significa que o crente que pecou não vai ter o perdão do pecado cometido. Mas ela não se limita a isso. Ela pode abortar o processo do pecado e nos dar vitória é, é, antes do pecado ser cometido. Hum, vamos lá, me deixa olhar um pouco mais aqui. Nosso horário está avançando e eu prometi que eu não queria segurar vocês tempo demais aqui hoje. Prometi para mim mesmo, para a minha equipe. Não falei nada aqui antes. É, eu gostaria que você que já adquiriu pudesse colocar aí nos, nos, nos comentários, né? A Zilda fez uma pergunta aqui, mora em Nova Iguaçu, como faz para comprar o combo dos livros? Todo mundo que mora no Brasil, em qualquer estado, o caminho é o mesmo, né? Você entra nesse... É, é, é... No nosso site, o orvalho.com, de cara você já tem um banner que clicar é transferido para lá. Ou você pode né, acessar e escrever aí no, no, no navegador loja.orvalho.com, né, você pode fazer e já colocar barra live Luciano, que de repente é um atalho, mas achando o, o, o banner, você clica nele aí, já apareceu aqui o comentário, né? Loja.orvalho.com.br live Luciano para qualquer lugar do Brasil. Se você está fora do Brasil, precisa acessar o outro banner no site orvalho.com, que é compra internacional, né para checar se pode. Né? Teve gente já dizendo que já tinha comprado antes da live, né? que já adquiriu, que já comprou. Né? Algumas pessoas estão aqui perguntando se dá para falar sobre predestinação. Isso é assunto para ano que vem. Nós estamos preparando um outro livro né, que vai discutir questões como livre-arbítrio, responsabilidade humana, é, é, é predeterminação, predeterminismo. É, esse outro material ainda não tem data para sair, mas deve estar mais ou menos uns dois terços do livro já escrito. Né, é outra coisa que eu estou trabalhando bastante e mais para frente nós vamos falar mais sobre essas coisas. Uh... Vamos lá. Luiz Felipe da Silva Barros. Recomenda assistir às aulas do curso somente quando estiver com o livro nas mãos? E dois livros do combo qual ler primeiro? Felipe, honestamente, é, eu, não, eu não, não tenho uma recomendação específica. O que é a parte boa de quem pegar o livro na mão? É que ele vai ganhar o curso. Né? se a pessoa comprar o curso agora, não passou tão ansioso não quero é, é, esperar ótimo, não tem problema, você está abençoando o ministério, né? só não reclama depois, quando chegar o livro dizer, poxa, mas eu ia ganhar de graça e comprei eu digo, pagou pela pressa então, quando o material chegar você pode fazer a escolha então, eu vou falar porque eu, eu comentei isso no início da live pode ser que algumas é, pessoas ainda não estavam, acho que vale a pena repetir é o conteúdo das aulas é de mais ou menos uns 60% a 70% do conteúdo do capítulo. Né? Por quê? No livro, a gente trabalha uma construção mais detalhada. Eu trabalho com muitas citações, não só dos textos bíblicos, mas também de outros materiais de outros livros. Isso não acontece nas aulas. Então, o conteúdo da aula é resumido. Então, alguém pode assistir o curso e ter um panorama geral, e depois disso, e prestar atenção nos detalhes do livro, seria uma forma... Ou a pessoa pode fazer o caminho inverso. Ela pode ler o livro com todos os detalhes, fazer a re recapitulação, responder as perguntas, e depois né, assiste o curso para recapitular aquilo que é mais importante e fortalecer isso. Então, as duas é, é, coisas funcionariam muito bem. Né? Pastor... É, qual dos livros eu leio primeiro? Aí vai depender da sua curiosidade. Né? O livro de dentro para fora é muito bom, senão a gente não estaria enviando. Eu li isso praticamente numa sentada, eu não conseguia parar de ler. né? Obviamente, você vai terminar primeiro o de dentro para fora do que o Graça Transformadora. Mas você pode escolher isso também. Mas agradeço que a pergunta me deu a oportunidade de falar um pouquinho mais a respeito do assunto. Ah... Queria agradecer o João Batista que está dizendo, já estou adquirindo dois combos, vai presentear muito mais gente, né? E tenho certeza que isso é, é, vai ser aí importante, vai ser abençoado. Para quem quiser acessar o curso, como eu disse, temos gente de outros países, talvez não consigam ter acesso ao livro logo, mas quer ter acesso né, ao, ao, ao curso, principalmente né, para alguns que moram em países aí como os Estados Unidos, como a Europa, com uma moeda forte. É, é, é, do euro, do dólar, o custo, o, o, o, o valor do curso fica uma niaria, fica muito baixo para você, e já não é caro aqui no Brasil. Né? Então, de repente, se quiser, o, o, o link está aí. Você pode entrar lá no escola.arvalho.com, né? Seleciona o livro Graça Transformadora ou dá um print aí, tira uma foto, escreve todo é, é, é, esse link que pode ser que te dê tanto trabalho quanto ou mais do que procurar lá é, como você achar melhor. Uh, deixa me ver o que mais temos aqui antes de encerrar Gente, eu estou muito, mas muito é, é, empolgado é, Em relação a esse material é, A Kézia Sá está perguntando Faculdade AD de Teologia do Orvalho Tem algum projeto? Temos, não como um curso teológico que tenha reconhecimento mas de fazer um curso, um trilho é, é, bem detalhado, mas nesse momento, para quem quer fazer um curso né, mais completo do que apenas os, os materiais que oferecemos, os cursos que são muito mais na área de teologia sistemática, as doutrinas, né, nós recomendamos um outro curso do projeto ID. Você pode entrar lá no Orvalho, um dos banners que você vai encontrar lá diz respeito a esse curso teológico, é uma outra recomendação que a gente tem e que a gente faz. Ah, bom, eu estava falando antes, eu realmente estou muito, muito empolgado é, com esse material e gostaria de pedir que vocês, que de fato acompanhem o nosso ministério, sabem do nosso compromisso com Deus, né, com a proclamação fiel à, à, à palavra, que vocês possam nos ajudar né, espalhando a notícia, eu creio que é o que vale mesmo o investimento. É, ontem, eu estava ministrando num evento de pastores que aconteceu aqui em Curitiba, né, uma comunhão de pastores com é, é, é, pessoas com as quais eu já caminho há três décadas, gente que me conhece desde a época que eu era solteiro, né, e, e de fato me relaciono com eles, e me pediram para falar sobre esse assunto, nós pegamos esse material... Né, com a capa do livro, simbolicamente oramos, pedimos, né, que Deus de fato espalhe essa mensagem, mas, é, embora eu esteja fazendo isso pessoalmente, orando o tempo todo, embora tenhamos feito isso ontem, eu conto com as orações de vocês, né, queremos ver essa mensagem sendo é, é, espalhada, quem sabe você mora em alguma cidade ou região do Brasil, onde a gente passa fazendo o seminário, né? mas é muito mais do que o seminário né? que a gente pretende fazer aí da graça transformadora, é, o importante para mim é que as pessoas possam ler o livro e ouvir o curso. Né? Porque não compara 10 horas de curso com uma hora e meia que eu falo numa noite. O propósito da noite é apenas incentivar, dando um panorama, as pessoas a dizer, não, eu vou ler o livro, ou eu vou assistir o curso, porque eu acredito que isso, de fato, vai ser libertador, vai ser algo poderoso. Né? Eu vi alguém pedindo aqui uma live sobre jejum, passo a passo. É, eu não sei quando isso pode acontecer, mas se você pesquisar lá no, no, no YouTube, Jejum Luciano Subirá, vai aparecer vários vídeos com vários ensinos que a gente tem a respeito do assunto e que, com certeza, pode te abençoar. É, gente, acredito que por hoje é isso. Né? Alguém está perguntando aí quantos capítulos tem o livro Na verdade é 21 apêndices né? 21, são 416 páginas Não recomendo você pegar o livro e pular para uma parte Ah, deixa eu ver o que ele fala só da salvação no Velho Testamento né? Minha sugestão, vá na ordem do começo ao fim, porque nós estamos fazendo uma construção progressiva do raciocínio. De repente, você vai pular para algo lá na frente que trata de um assunto que já foi explicado, mas você não entendeu, vai gerar dúvidas. Né? Então, eu preferia que, honestamente, você pegasse o livro do começo ao fim exatamente naquela ordem, porque essa é a construção, é a narrativa bíblica né? que acredito que melhor se encaixa para que a gente possa apresentar aí as ideias. Então, a gente vai encerrando por aqui. Compartilhe. Né? Tem outras pessoas que podem ser abençoadas. Então, fique de olho aí nas redes sociais. Nós vamos colocar os banners, vamos postar o link. Mesmo em relação à live, hoje eu trouxe aqui apenas um panorama geral do que é o livro, mas eu peço a você que nos ajude a espalhar essa verdade e abençoar cada vez mais pessoas em nome de Jesus. Eu gostaria de terminar fazendo uma oração pelo livro e também pela vida de cada um de vocês. Meu Deus, simbolicamente, nós te apresentamos esse livro aqui representado pelo material que ainda não está pronto, não chegará. Nós o apresentamos como um símbolo e oramos que esse ensino da tua palavra, essa exposição bíblica, possa alcançar muitas pessoas. E que o entendimento da graça gere essa frutificação que a tua palavra tem falado. Eu oro a Deus que, de fato, o Senhor sopre, espalhe essa mensagem. Eu oro também por cada um dos meus irmãos e irmãs que nos acompanham hoje não apenas que eles cresçam no entendimento da graça, esse entendimento que é uma chave tão poderosa, tão libertadora, mas eu oro também que a mão do Senhor esteja sobre eles, que muitas necessidades também possam ser tocadas e supridas, que eles cresçam no conhecimento de Deus e tenham a sua fé cada vez mais fortalecida, levando-os a viver de uma forma cada vez mais frutífera para a glória do teu nome. Muito obrigado pelo suporte de cada um deles em relação ao ministério, e nós oramos que a mão do Senhor Esteja sobre eles, em nome do Senhor Jesus. Amém. Gente, é isso. Por hoje é só. A gente encerra aqui, agradecendo aí a sua participação, né? E lembrando você, se o assunto foi importante, você achou, né? Que foi encorajado, a live vai ficar salva. Você pode depois mandar o link e nos ajudar a alcançar aí mais gente, mais pessoas com a notícia, ok? Deus abençoe cada um de vocês. Se você não viu o vídeo né? o último vídeo, daqueles 10 minutos, a gente marca aí a live começar às 8, como foi hoje, 10 minutos antes, a gente passa vários vídeos do Ministério, mas sempre o último vídeo, antes de começar a live, é um institucional do Ministério. Então, se você não assistiu no começo, não assistiu ainda, ele dá um panorama daquilo que a gente faz, da forma como a gente trabalha, vou pedir que você segure um minutinho só e veja esse institucional antes da live sem encerrado. Valeu, Deus abençoe.